Olá papai e mamãe, tudo bem? você chegou até aqui é porque possivelmente viu algum material nosso, leu no post, no blog, ou mesmo os vídeos que nós temos feito e tem feito bastante sentido para os papais e mamães que assistem. Ou mesmo, viu alguma coisa que saiu na mídia, que tem dado um retorno muito grande ao nosso trabalho. E eu te pergunto, existe algum comportamento que afeta a relação com seu filho? Ou que você acredita que pode transformá-la ainda para algo ainda maior? Eu falo com muitos papais e mamães que nós damos o melhor com o melhor que nós temos, que fazemos isso todo dia. Sim, isso é fato. Fazemos isso em casa, fazemos isso nas nossas relações amorosas, fazemos isso com os amigos e fazemos isso com o trabalho. A questão, você já deve ter parado para pensar nisso, é que fazemos isso dessas outras formas, sempre gerando mais aprendizado, mais conhecimento. E na nossa relação com os nossos filhos, nos preparamos com aquilo que recebemos dos nossos pais, que é muito importante e fundamental, só que podemos ir além disso. A responsabilidade agora, ela é nossa e nós podemos fazer muito mais e é por isso que eu estou aqui, esse é o meu trabalho. Você já deve se ter se perguntado, tudo bem, eu vejo os posts, eu leio, mas e como que eu posso desenvolver isso ainda mais? É justamente isso que eu faço, a gente faz um trabalho junto, por meio de uma, da formatação do coaching, onde trabalhamos de objetivos específicos, onde você quer chegar, quais comportamentos você quer mudar, ou o que hoje, na relação com o seu filho, te incomoda, e que você acredita que pode, inclusive, limitar a ação dele no futuro. Ou, de outra forma, se você acredita que hoje você percebe outros pais, ou pelo que você lê nos, nas revistas, nos jornais, ou mesmo nos livros, você pode desenvolver ainda mais. Assim como você faz no seu trabalho, ou mesmo com seus amigos. É para isso que eu estou aqui, e eu vou te mostrar isso por meio de oito sessões que vamos realizar juntos. São atendimentos que vamos fazer pela internet, esses atendimentos são exclusivos, individuais e confidenciais, e vamos fazer trabalhando aspectos específicos da sua relação. Eu respeito muito a experiência que cada pai tem com seu filho. E não acredito em fórmulas mágicas ou em regra de ouro para determinar o que é melhor para a criança ou na relação que você tem com seu filho. Não, o melhor é o que você tem dentro de você e o que você quer desenvolver. E é exatamente por isso que eu te peço: me envie uma mensagem, entenda mais um pouco sobre esse processo que realmente é um processo novo, mas que está transformando e mudando a vida de muitos pais. Hoje, em seis meses, já são mais de 10 mil papais e mamães no Instagram e dezenas de outros pais que já realizam o um trabalho comigo. Veja aqui mais nessa página os comentários desses pais, o retorno que a mídia tem dado a esse trabalho. E ao me enviar uma mensagem, nós vamos conversar um pouco pelo WhatsApp, onde você vai poder perceber se existe a necessidade desse trabalho para você e de como ele será feito. E eu te garanto que se nas primeiras sessões que você estiver realizando esse trabalho você não perceber essa transformação, e a transformação que está existindo na vida do seu filho, seu dinheiro será devolvido e você não irá perder nada com isso. Pelo contrário, dê a chance para que você descubra uma nova forma, um outro jeito de se relacionar com ele. Me mande uma mensagem agora, porque são poucas as vagas. Sim, são muitos papais e mamães que têm buscado esse trabalho. Eu te convido a fazer parte também desse grupo. Clique aqui embaixo, se cadastre ou me mande uma mensagem agora, que a gente fala daqui a pouco. Um grande abraço.